Então o uniforme, ele pode assim, te levar para o céu ou te levar para o inferno do estilo. Sabe quando que ele te leva para o inferno? Quando ele é feito dessa forma que eu fiz. Usar uma camisa que não dizia nada, eu não usava acessório, eu não usava truque de estilo, eu não usava nada, era roupa ali pura. Falta de tempo? Não era falta de tempo. Falta de dinheiro? Não era falta de dinheiro, era falta de conhecimento. Eu usava aquilo e pronto, pra mim, nossa, resolveu, nossa, tô bem vestida e tal. E eu achava que eu tava bem vestida. E existe uma diferença, né, entre você estar vestida e bem vestida. Né? Eu, eu, eu tava ali vestida, eu, tava, eu não estava ridícula, horrorosa, com uma melancia na cabeça, sei lá eu. Eu não tava assim. Mas eu tinha aquele uniforme. Era, sabe aquela coisa morna, não era quente nem frio? É isso.